Oi, Mr. Donnie aqui. Hoje iremos falar de um novo nível chamado Land. E acho que vocês vão se interessar por ele, então bora pro vídeo. O nível 159 é uma grande cidade no estilo padrão americano, medindo cerca de 3.000 quadrados. Hum, isso é grande. Os projetos de construção dentro do nível variam bastante. Embora a maioria pareça compartilhar uma forte semelhança com a infraestrutura americana dos anos 80 entre os anos 90. Além de seus edifícios, o nível 159 é composto principalmente de terreno plano. Sim, uma área bem reta, digamos assim. E há manchas de diversas árvores e arbustos aqui, todas mortas. Além disso, o nível 159 geralmente demonstra baixas temperaturas e clima extremo. Tempestades de neve são extremamente comuns no nível, o que resulta na maioria das superfícies cobertas de neve em quase todos os momentos aqui. Quaisquer é esforços para remover a neve geralmente são inúteis, pois a queda da neve quase constante resulta em qualquer espaço aberto rapidamente coberto de novo. Apesar da queda de neve contínua recebida, as superfícies do nível 159 nunca parecem ter camadas de neve mais profundas do que 4 centímetros. O clima do nível 159 é extremamente imprevisível e quase tudo nele pode mudar em um segundo. Embora geralmente não para um grau extremo. A temperatura flutua aqui em intervalos aleatórios, mas nunca parece subir acima de 0 graus Celsius, ou cair abaixo de 19 graus Celsius negativo. O nível 159 também parece ter um padrão climático extremamente errático, que vai de extremamente nublado a super claro em questão de minutos. Parece minha capital natal aqui, mano. A presença de nuvens não parece ter qualquer correlação com a queda de neve no nível. Entidades nativas do nível parecem não sofrer efeitos negativos das baixas temperaturas aqui. Todas as outras criaturas vivas ainda são impactadas negativamente, como seria de esperar. A temperatura dentro de todos os edifícios não danificados permanece constantemente em 10 graus Celsius mais quente do que a temperatura lá fora. Entidades encontradas no nível incluem hounds, smilers, death mods, masculinos e femininos e uma infinidade de entidades exclusivas para esse nível. Entidades nativas do nível 159 variam muito, de várias maneiras. A maioria das entidades parecem exibir níveis de inteligência e emoção normalmente vistos em humanos. Assim como os humanos, eles também demonstraram a capacidade de sair através dos mesmos métodos frequentemente usados pelos andarilhos. A maioria das entidades não se encaixa apenas em uma categoria. Portanto, uma lista foi criada abaixo da descrição dele para ajudá-lo a distinguir os tipos de entidades que você pode encontrar. A maioria das entidades é capaz de caber em vários tipos na lista. O nível 159 também abriga uma vasta gama de locais e ambientes únicos, a maioria dos quais é imune ao frio extremo do resto do nível, mantendo uma temperatura acima de 0 graus. É aconselhável que você entre em todos esses locais com extrema cautela e evite-os se possível, pois a maioria desses locais contém substâncias ameaçadoras ou entidades perigosas, embora haja algumas exceções. Mais informações sobre esses locais foram fornecidos abaixo, na lista de tipos de entidades. Tipos de entidades Lista dos tipos de entidades Ambientes e locais únicos Lista de ambientes locais exclusivos no nível 159 Bases e postos avançados e comunidades MEG Outpost ou Posto do MEG Cidade congelada a Frozen Seat, em inglês, é um posto avançado do MEG de tamanho médio, constantemente ocupado e mantido por três funcionários do MEG e vários voluntários, semelhante à maioria dos outros postos de gasolinas esvaziados. Alimentos e bebidas estocados nas prateleiras desse posto avançado parecem se regenerar aleatoriamente, tornando-o uma das poucas fontes semi-confiáveis de alimento dentro do nível. Alimentos e bebidas são distribuídos igualmente a todos os funcionários do Posto Avançado. Devido ao fácil acesso de comida e água, a Frozen City ou Cidade Congelada parece ser uma das paradas mais populares para os Andarilhos dentro do nível. É, até eu parava, né? Comida e água de graça, mano. Van Vandieria Van é pequeno povoado rústico com uma população de 368 Andarilhos e entidades. As entidades representam dois terços da população de Van Além de suas entradas frontal e traseira, Van é totalmente isolada do resto do nível 159, como uma medida de segurança contra Hermes. Ela não tem qualquer tipo de governo, pois sua população é pequena demais para ser considerada necessária. Todas as decisões tomadas no interior são decididas por uma votação da comunidade tomada por residentes de longa data, ou seja, moradores de longo tempo. O significado por trás do nome de Vandera é desconhecido. Entradas e saídas Entradas Abrir qualquer porta de metal coberta de gelo dentro do nível 1 ou nível 4 o levará diretamente ao nível 159. Entrar em um bonde com destino ao terminal C no nível 36 o levará a um pequeno aeroporto abandonado no nível 159. Se você tentar entrar em um shopping center no nível 11 tem uma pequena chance de teletransportar você para o Mall Ou Forgantimau. Saídas: Ao entrar em qualquer loja de donuts você será levado ao nível 11. Ao entrar em um prédio de arcade com uma placa dizendo Hawking Pizza, acima de sua entrada, você será levado ao nível 40. Andar de volta pela porta pela qual você entrou, em 10 segundos, o levará de volta ao seu nível anterior. Tentar entrar novamente após esse período, resultará na porta se fechando. E por último, entrar em um bueiro dentro do nível 159, o levará ao pequeno nível 34. Bom, bom, bom. Esse foi o nível. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Tamo junto. Se inscreve aí, deixa o like se gostou. Pra dar aquela força também. Eu vou indo nessa. Tamo junto. Fui.